Esse é o João Mineiro. O que você está arranjando de bom, João? Ah! Você está bom, meu irmão? Você está forte, filho? Ô, João, eu passei aqui ontem, você não estava? Eu também não gritei, não. Certo? O João. Eu, eu, eu, você tá dormindo, João? Não, estava tá deitado ali. O que você tá estava fazendo? Eu estou fazendo massagem. Quem está fazendo massagem? Um colchão que eu tenho de massagem. Ah, mas que pouca vergonha. Uma é esteira, sabe? É. Você liga aí. Ah, e, isso é. E é bom, João? Bom. Preciso, é para emagrecer um pouco? Você tá gordo, não, não, é. não. Isso Não emagrece. Não emagrece, não. É graça, não, não. É graça, não. Ah, e aí, tudo bem? Tudo bem, graças ah, a Deus. Tá Ô, João, eu fiquei com a vergonha esses dias, rapaz. Sabe por quê? conheci uma pessoa chamada Nilva. Ela tem 48 anos e ela é bisavó. Eu falei minha com é, é. o meu menino, que vergonha. É, Mas eu também sou culpado, né? Porque se eu tivesse tido o menino logo que eu casava mais novo... É, você tinha também. Ela você... casou com 15 anos, teve filhos. A filha dela casou com 15 anos, teve filho. E o neto dela com 17 anos, teve filho. 48 anos. Então, minha mãe casou com 13 anos, teve 11 filhos, não, 10 filhos. Ela conhecia uma neta só, uma, só uma, uma neta de Ribeirão Preto, a menina mais velha. Eu falei assim, mas nós estamos meio devagar, João. Sim. Agora, na, na próxima, a, a próxima encarnação nossa, nós vamos ter que caprichar logo, né? Não, não tem que capixar. E aí, conversa, só três, conversar. Assim. Você fez? Eu fiz dois, eu estou perdendo dois, tá assim. Eu estou perdendo. Eu estou perdendo. Com seis netos, e você? Eu tenho dois só. Sim. Ah, vergonha. Eu, tô, eu, tô... eu tenho cinco netos e um neto. Cinco netos. A André estava morando lá. É americana, aí fui lá e busquei ela. Tá ela está morando com você agora? Aqui? Não, tá na, na casa, casa da Lúcia. Da Lúcia, era. né? Fez bem, viu, João? Ah, tá difícil para ela. E, e para você? Viúva, é. menininha de 7, 8 anos, manga de 18, 100. É. Até ele se educar é difícil. E depois você, você tem um, um, um compromisso com ela. Porque a companhia sua, que a, a sua companheira foi embora, né? Foi. Então, sobrou só pra mim. É, sobrou pra você, velho. Eu Não meu filho, assim, direito. Você, você é gente boa. Eu gosto dessa. Assim. Ah. você vim de lá. Tava é. lá com a André até agora há pouco. Eu tô, tô comendo na, na Luciana. Eu levo a boia pra lá, nós quando lá faz lá, sabe? faz compra. A voz na André, uma boia no fundo, ela manda. É. E o Marcelo? O Marcelo é... Ele faz umas vitaminas pra você de vez em quando? Ou não, não. não. Eu vou lá e tomo quando eu quero, né? É. Você que eu ensinou dia, pra né? ele, não foi, é? né? Você que ensinou que tá vindo pra ele, não então, foi, né? Eu vou lá quase todo dia, eu vou lá. Isso é bom. Porque é. vir em casa fica difícil para ele. É, então, trabalhando. Às vezes minhas netas começam, né? Ó, semana que vem, essa semana agora, vai para ficar com a mãe. Uma semana com a mãe, uma semana com a mãe. É. Ô João, eu, eu, eu nunca perguntei pra você, como que chamar o seu pai? Silvino José Pereira. E a sua mãe? Ana Rita Pereira. Eles são naturais de onde? Santo Mar de Aquino Santo Mar de Aquino. Você conheceu o avô? O pai da minha mãe, o pai do meu pai, chama João Afechado. Do João? Fechado. Fechado. Me com açúcar. E a sua mãe? A nossa avó? A minha avó chamava Ana Conceição, não sei o que lá. Albino. E eles moravam em São Tomás de Aquino. Aí tinha fazenda lá. Lá. E meu, e meu avô chamava João Albino. João Albino. Né? Então. O, o João, você conheceu o tio do seu avô? Irmão do seu avô? Não. Irmão da sua avó? Conheci o irmão do meu pai. Irmão do seu pai? Quem, Quem é que é? Quem é? Aqui de Franca. Tio Pissidone. Pissidone. Era mascate. Mascate. E, e só ele que e era foi... irmão? Hã? Não, só ele que era irmão do seu pai, não. E tinha as irmãs. Como é que chamava as irmãs? Eu não lembro. Tem uma que estava lá, estava. Eu fui lá visitar ela lá, que estava lá no asilo. Como é que ela chama? Faz muitos anos sem ver, né? Foi é. lá, foi eu e o meu primo, Domingo, ver ela lá. Eu não conhecia ela. Certo. Sumiu. Nunca foi lá em Santo Mais. Tempo então, assim, na tia que a gente nunca viu ela. Eu vi ela porque foi William Santo Maís fui lá ver, ela estava tinha nada lá nas irmãos. Os seus irmãos? Foi, foi tudo, mas os homens. Dos homens, quem é que era? O, o... Antônio, José e Geraldo. Antônio, José e Geraldo. E as irmãs suas? A Nilda morreu. A Neida morreu. Agora ficou a Neiva Faz cinco anos está na, tá na cama. Não anda, não, não fala. E a outra? A outra mora em Brodós, que chama Zeiva. Zeiva E você tem mais mulher ainda? Não? Tem mais uma aqui que mora aqui. Como é que chama? Maria Aparecida. Maria Aparecida. Você fica em que lugar na família lá? Dos seus irmãos? É o seu primeiro, o terceiro, o quarto, o último, o que é a caçula? Eu sou. Estou falando da sua filha. Neida, é. Era mais velha do que eu. Ela nasceu e depois fui eu. Depois de mim veio o Geraldo. Ela tem o Zé, né? Primeiro de mim. Certo. Depois veio o Geraldo, veio o Antônio, veio a Neiva, depois veio a Zeiva. Agora no final, a última que nasceu foi a Maria. Maria Aparecida. É. Que mora aqui. Mora. Então você tem um tanto de sobrinho, né? Tem, tem muito. E esses olhos azul seus, você pegou isso de quem? Ah, é da minha mãe. Da sua mãe da, ou da sua avó? Da minha mãe. Da sua mãe? Da minha avó também. né? É. Ela, ela, a minha avó era assim, meio descendente italiana. Italiana. Ô João, agora mudando de pato pra grandeza, ficou boa essa, essa reforma aqui. Deixa, não, deixa eu abrir assim. É, é você que mandou fazer esse aqui. Vai aqui. Anos, anos, anos, anos. Ficou bom, rapaz. Depois não. eles falam que esse prefeito não faz. Ele, ah, você não, tem é. que votar nele. Ah, não, o não, senão, eu não ia votar, senão, não, não ia votar não, nele. Não vai votar no CID. Cidre. Cidre é. Assaltou a vida. É aí, eles fez isso aqui. É, mas vou votar nele. Eu nem vou no CID. No Sidney. O quê? você vota no CID? Porque eu o Alexandre não, não vai sair. É o Alexandre é. O, o João, você mas tá que coisa é ele? boa. Ele? Eu tô, mas eu não vou sair candidato. Não sou candidato. Ó, oh, coisa boa, rapaz. Aqui o castelinho. Você conhece isso aqui a fundo, né? Aqui, Esse ó. canto aqui. você tem uma ideia. A Rua é? Paulo. <risos> o o, o é, cobro lá? O velho Mané Ponce. Certo. É. O cogo passava aqui, ó. No meio dos terrenos, tudo, passava aqui, saía lá. É. Aí eu, eu Mané Ponce, meu sogro, o Geraldo. Como é o Geraldo? O Geraldo Ribeiro. É. Boreira. Moreira Boreira. É. Aí eles vieram me ajudar aqui, tirando esse corvo, Sim. aí passando ele pra cá, né. Aí depois, com muito custo, o Zé Grandozotti pediu pra ele, ele falou, menino, vou fazer o processo aqui, alinhar o corvo, lá da ponte, querendo ir embaixo do Zé Grandozotti botou, foi lá e conseguiu, aí alinhou o corvo. O corvo passa nessa moita aí, ó, né? foi até lá em cima. Pô, o castelinho empurrou o pra cá, plantou essas árvores aí, esses bambuzeiros aí. E o Tituninho lá na, na, na chácara dele, eu mandei muito caminhão de terra para ele quando era vereador, para jogar, é. pra entupir, entupir lá. Não, eu ganhei, tá. eu ganhei muito entulho lá pra ele. É. Aqui, ó? Muita terra. Eu, aqui, chega chegava tarde aqui, ó. Eu tinha um é. terro aqui, um garrafão de pinga, é. torreiro, batata frita. Tira gosto dos caminhoneiros. Certo. Vamos falar para o outro, tudo vem trazendo oh, tudo oh, pra mim Os caminhoneiros. Aí! Ah, capeta! Faz tempo, ué! Olha lá! Os caras. Ô, João, eu, eu tô. Hoje é dia 23. É, 23. Esses caras vão vir para cá. Sabe o que eu tô querendo fazer? Entendeu? Esse aí, esse é. aqui, ó. Funileiro. <risos> na a minha esquina. E é gente boa? É, parece, não parece? Parece. É, é eu mesmo, parece. Ô, oh. oh, oh, João, vem cá, fica aqui mais pertinho um pouquinho aqui. Fica aqui assim, mas Aí assim, ô, oh, João. Não, aí, aí, tá bom, tá bom. Você João. Não, é pra quem? não, nós vamos botar lá no Record. Se, e, e, e, esse pé de pia aqui, você que plantou? Eu e a Lúcia. E a Lúcia? Rapaz, que, que espetáculo esse pé de. Essa árvore, né, rapaz? É bonito, é bonito viu? Ó, oh, parabéns, viu? É. Pelo seu trabalho vai chegando mais perto aí assim ô João quantos anos você mora aqui na rua como é que chama essa rua primo Taço primo Taço quem foi primo Taço ele, ele é desse Taço da, da do você não, assim. não você não sabe direito Pra te falar não sei né? é. até pensei que era primo do do Benedito é, do... do... deve ser parente deve ser parente é. né mas você não sabe esse moço como é que é o nome dele esse o nome dele, seu nome certo, é? Meu nome certo é Fran Sérgio. Fran Sérgio. Fran -Sérgio. O Fran Sérgio, é. você é jogador de basquete ou não? Não, não, só que... futebol mesmo. Só futebol? <risos> olha que beleza, os passarinhos aqui, olha. É bonito, né? É, é tem um outro pé aqui. Hum. Quantos anos tem esse pé de IP? Não, faz. Hum, hum. 16. Eu pago pensão pra ele. Dia. 50 mil reais. eu pago pensão pra ele? Passei. É. <risos> o João... Quando você mudou aqui para essa região, isso aqui era, era só.. O quê? Não tinha nada não. Não tinha da rua aqui, você é um dos primeiros não, moradores tem aqui? O Noel ali. O Noel. E e Nandão, que mora aqui do lado aqui. E aqui era o, era o fim da rua, né? Ah, o fim. Sua casa era o final. É, eu fiquei estranhando para vender a esquina lá, né? Você vendeu aquilo lá e, e foi? Na esquina e aí da casa de cá. Você tem o, a, o monopólio aqui, do número de casas? Quantas casas tem aqui? Não tem esse aqui, sabe de quem? De quem? Doutor Ilson de Melo. Ilson é, é do, do Samello? É. Ah, é praça. ah, sim. Isso há é quantos anos? É? Quantos anos já? O que eu comprei aqui? Aqui é, é ah, o Castelinho. 39, é, 40 anos. É, eu estou conversando com o João Mineiro. João Mineiro é, é gente boa. Parece. É o pai do Marcelo da Vitamina? Marcelo Vitamina. Marcelo Vitamina, ali na Hélio Palermo, né? Hélio Palermo. Hélio Palermo. Ô João, você sempre trabalhou como ali no, no, no Champagnat tinha um, um pastel ali, como é que era? Aqui na gente Champagnat? É. Isso que é a Jaime Barbosa. É. Quanto tempo você ficou ali? Fiquei 12 anos. 12 anos? Ali, ali que você fez uma arrancada para ir lá para ele Palermo, né? Que o Marcelo fez. e Você Júlio Começou na Júlio Cardoso. Em frente à escola industrial. Eu trabalhei 14 anos antes. Certo. Depois eu abri ali. Abri uma barraquinha no posto. Um borracheiro, tinha um borracheiro ali. Trabalhei dois anos e pouco, depois comprei a esquina ali. Junto com o Geraldo? Não. Sozinho. Sozinho. Eu e a dona Lúcia. É. E aí? Aí eu fiz um cômodo ali, comercial, no fundo da esquina. Certo. Eu mesmo fui pedreiro, fiz tudo. Fiz, eu montei lá. Depois eu comprei o ponto da esquina. Certo. Aí depois eu vendi. Aí, e, e, e o Marcelo que montou lá sozinho Aí a não. vitamina? Não, é não. Que não. Jeito. É, você deu apoio todo. Ah, ah, ah. O início tudo Porque é. Sem a grana não monta nada, né, filho? É. Sem a grana não. É nós montamos você... lá, ajudei há uns três, quatro anos, depois Trabalhando muito, né, João? Agora você, mas a Lúcia, vocês trabalharam de madrugada, fazendo salgado não é e... Fácil, não. A vida é um desafio, né? É, foi embora. Mas deixou saudade. Mas foi honesta, muito honesta, trabalhadeira. Ela está muito honesta, né? É, mas eu não peça, o mesmo Ronaldo. Né? É. mas eu não sou da família. <risos> é, é, é, eu sou Safi e Gomes. Casai com a, a prima, a... Que que com a a prima é. Mas é, é, é o João, é uma alegria muito grande, rapaz, conversar muito com você, você e entende? ver o, o trabalho aqui dessa essa rua primo tá. Primo, tá? aqui no fundo do, do Castelinho isso aqui é, tem os pássaros aqui, né? A gente tem um é. uns um o que, que tem aqui? Paca tem ainda, né? Não, paca não é, é capivara. Capivara tem e muito fácil. Né? de vez em quando. Eu estou vendo os passarinhos ali em cima ali, né? aproveitando a, o é, néctar tá, das flores. É que que tá lotado, Nossa Isso é muito bom. Oh, não, tá bom. Ó, é. oh, foi um prazer, João. Obrigado, Obrigado pela e atenção. Feliz. E eu gosto de registrar uns momentos é, um momento felizes. Feliz, assim é Você, gente, vai muito bom. Não, não é no fantástico. Fantástico, é, nós, é, muito... nós no Fantástico. <risos> Mas... É isso aí, viu, João? Um Maravilha. abraço pra você. Hoje é que dia? Hoje é 23. 23 de agosto de 2016. Entendi. Agosto de 2016.